Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou te dar cinco dicas para ter uma oração melhor. A primeira dica é a mais importante de todas. A sua oração, ela deve ser no nome de Jesus. Então, quando você estiver orando, você deve falar no nome de Jesus que eu peço todas essas coisas ou no nome de Jesus que eu te agradeço isso. Aí você me pergunta, mas por que eu devo colocar o nome de Jesus na minha oração? Além da palavra de Deus dizer que tudo que você pedir no nome de Jesus com fé o Senhor te dará, ah, o nome de Jesus é como se fosse um cheque em branco assinado por alguém que tem muito dinheiro. Ele tem a autoridade, a legalidade de te prover qualquer coisa diante de Deus por meio da fé através do nome dele. E aí você fala assim, tá, mas quando foi que ele conseguiu essa, essa grandeza no nome dele? Foi lá na cruz, no sacrifício dele, quando ele faz tudo aquilo, quando ele se faz o cordeiro de Deus, imolado, sem pecado, quando ele vive uma vida inteira sem pecar, com comunhão com o Senhor, e ainda assim recebe o castigo de todos os outros que pecaram. Desse jeito, ele se torna justo e através do nome dele a gente também é justo. Através do nome dele a gente também é perfeito. Através do nome dele a gente também tem comunhão com Deus e pode pedir as coisas para Deus. É como se, si, pelo sacrifício que ele fez, quando a gente fala pelo nome dele, a gente tomasse a identidade de Jesus diante de Deus. Então, a gente tem saldo positivo com ele, porque a gente fez todas as coisas boas através de Cristo, porque ele fez por nós. Ficou estranho? No Velho Testamento tinha um lugar chamado Tabernáculo, que era uma tenda bem grande, que é a primícia dos nossos templos, dos nossos prédios de adoração a Deus, das nossas igrejas. E no final do tabernáculo, você tinha um lugar especial que chamava Santo dos Santos. Era onde ficava a presença de Deus antes que Jesus viesse. Existia um véu que tampava esse Santo dos Santos e só podia entrar lá o sumo sacerdote. Que era uma pessoa que tentava ao máximo viver assim, arrisca, sem pecar e nem nada. Porque quem entrasse em pecado, acabava morrendo. Porque não suportava a presença de Deus. E era até engraçado que eles amarravam uma cordinha no pé dessa pessoa. Porque se ela caísse morta, era só puxar. Porque não ia outro lá tentar também, né? E quando Deus manda Jesus e Jesus faz o sacrifício na cruz. A palavra de Deus diz que no momento que ele consuma todo esse sacrifício. O véu lá do templo, que, e lá dessa ideia desse tabernáculo, ele é rasgado, então quando esse véu é rasgado, porque depois o tabernáculo vira um templo e ele e continua com essa mesma ideia, a gente entende que agora qualquer pessoa pode entrar no santo dos santos, Qualquer pessoa pode ter acesso à presença de Deus, porque o sumo sacerdote principal, que era Jesus, deu esse acesso a todos nós. Então, através do nome dele, em relação ao que ele fez na cruz, a gente pode entrar, a gente pode falar com Deus. É, antes disso, a, o povo de Deus, por mais fé que tivesse, é, não tinha essa, essa disposição, esse direito legal de estar falando com Deus como nós falamos em oração. Na palavra de Deus, quando é, Adão, ou quando Moisés, ou quando Noé ouvem a Deus, é o Senhor Deus se disponibiliza a falar. Mas agora, com o sacrifício de Jesus, nós podemos falar o tempo todo o que quisermos. E isso é maravilhoso, porque é um contato direto. É como se Jesus falasse assim, olha, o meu sacrifício está é te dando direito até Deus no WhatsApp, e ele estará sempre online, e ele não vai te bloquear mais. Porque quando ele olhar lá, o nome do contato vai ser Ana de Jesus, Marcelo de Jesus, Guilherme de Jesus, Maria de Jesus... Então, quando ele olha o Jesus, ele não pode negar esse contato, porque Jesus rasgou o véu. Ele fez o que era é, necessário para que a gente tivesse esse nível de comunhão. Então, a sua oração, ela deve ser no nome de Jesus. Porque agora sim, você pode fazer isso e no nome dele, você é visto como perfeição. Então, o Senhor, ele vai te olhar como um filho amado. Não que você já não fosse, mas você não era digno. Porque você peca, eu peco, todos nós pecamos, mas Jesus não. Então, ore em nome de Jesus. A segunda coisa é ler a Bíblia, ah, jura, que novidade, mas a Bíblia, ela vai te dar base para orar, muitas vezes as pessoas falam que não sabem o que orar, se você está lendo a Bíblia, por exemplo, você precisa de coragem, você pode falar, senhor, me faça como Davi, porque na Bíblia fala que Davi precisou de coragem para enfrentar um gigante, e aí, isso te dá uma base para conversar mesmo com Deus. Além disso, livros como Salmos e Provérbios, o Cântico dos Cânticos, escritos também por Davi e Salomão, tem é, passagens maravilhosas que você pode dizer para Deus e colocar você naquele lugar. E isso pode ser feito na Bíblia toda. Em Apocalipse, quando fala que os filhos de Deus são vitoriosos, você fala, eu sou vitorioso, eu sou filho de Deus. E use isso na sua oração. Leia a Bíblia tome a Bíblia como oração. É, você não precisa colocar uma referência. O Senhor sabe que foi Ele que escreveu. Mas quando você se coloca no lugar daquele que está lendo e que faz parte da história de Deus, você tem todo acesso à, à graça do Senhor também. Então, use a Bíblia como um meio não só de enriquecer a sua oração ou de informações do que você pode pedir, ou do que você pode ser, ou do que você pode fazer, como também na própria fala. A terceira dica de hoje é feche os olhos e ore em voz alta. É, não necessariamente isso é um, uma... Uma regra, ou você sempre deve fechar os olhos, abaixar a cabeça, orar em voz alta. Mas quando você estiver orando com Deus, é importante que você tire o um máximo de ruído do mundo. Então, se eu estou de olhos abertos, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Isso pode me distrair. Isso está é me trazendo mais mundo para onde eu estou tentando ligar mais o espírito. A mesma coisa a voz. Quando eu estou orando... É, no pensamento, sem falar nada, é claro que minha oração é totalmente válida, enfim, não é essa a questão. Mas se você tem dificuldade para se concentrar na sua oração, quando você ora em voz alta, todo o seu sistema nervoso está trabalhando para que você fale. E a palavra tem poder. Então, além de você ficar mais concentrado, o foco fica maior na oração, você ainda consegue liberar poder através da sua palavra, porque Deus fez todas as coisas falando. E como nós somos filhos de Deus, nós também temos direito a isso como herança. Porque, pensa comigo lá em Gênesis, quando ele falou, haja luz, houve luz. Ele não fez uma maquete, pegou um cartaz, ele só falou e houve. E isso está sobre nós também, esse poder da palavra. A quarta dica de hoje, a mais importante de todas, eu acho, orar com fé. Se você não estiver orando com fé, não tem como, não tem maneira disso acontecer. Por quê? É, porque quando a gente ora com fé, a fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas se espera Deus, como Deus, você não está vendo, mas você espera nele, você tem esperança Essa fé é o que vai mover as montanhas, essa fé é o que vai ligar você ao Senhor Essa fé é o que vai gerar um sentimento e um relacionamento saudável entre vocês essa fé é o que vai validar, é o, é o carimbo do seu passaporte, sabe? Vai validar a sua oração, a fé do seu coração, acreditando no que você está pedindo. Se você pede por cura, acredite na cura. Se você pede por é, uma porta de emprego, acredite que o Senhor é possível fazer isso. Porque a gente tem uma mania de... eu brinco de Bíblia seletiva. Nós acreditamos na parte de Jesus, mas não acreditamos na parte de Jonas, nós acreditamos na parte de Moisés, mas não acreditamos em Adão e Eva. E a Bíblia é uma só, ela foi escrita pelo Espírito de Deus, que é o verbo, que é Cristo. Então, nós temos que acreditar nela toda. E ela diz que por fé, coisas aconteceriam, e que quando pedíssemos com fé, iria acontecer. Então, a fé é muito importante, você tem que acreditar no que você está pedindo. E se você não consegue, então ore pedindo fé. E isso é maravilhoso, você pode fazer isso. Você pode falar, Espírito Santo, preciso de fé, me dá fé, me faz acreditar que o Senhor é Deus e o Senhor pode fazer isso pela minha vida. O quinto e último passo é a oração em comunhão. Quando nós estamos orando com pessoas, ou pessoas oram por nós, ou nós oramos por elas, é, isso também gera uma força de oração maravilhosa. A palavra de Deus fala que um cordão de três dobras não pronto se rompe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma trança, por exemplo, de cabelo, ela se, ela se solta com muito mais dificuldade do que um cabelo solto, porque ela está amarrada, está amaranhada, são partes diferentes formando um. E a mesma coisa, uma corda, a mesma coisa, você não consegue é, rasgar ou, ou soltar aqueles fios numa corda com tanta facilidade como numa linha. Porque essa é a ideia, quanto mais unidos, mais forte nós ficamos em unidade, na presença de Deus. E Deus ama a unidade, afinal de contas ele é três em um. Então, é, quando nós estamos orando em concordância, o que é oração em concordância? Quando alguém está orando, você diz amém. Glória a Deus. Você concorda com a oração dela. Você está fazendo isso. Unidade. Ou quando várias pessoas oram em clamor. Ou seja, muitas pessoas oram por um único objetivo. Unidade de novo. Ou quando várias pessoas intercedem por uma que está orando com autoridade sobre um caso específico. Elas estão fortalecendo aquela oração. Unidade de novo. E não só é, essas situações, mas quando a gente está em célula ou em culto ou em qualquer lugar onde você tem mais alguém pega nas mãos, ou simplesmente você está num ambiente de adoração, isso também cria um ambiente favorável para a sua oração. Porque mais pessoas estão fazendo a mesma coisa que você e isso está fortalecendo aquele lugar espiritual aqui na Terra. Eu espero que essas cinco dicas tenham te ajudado e que você possa colocar em prática. E aí depois você pode comentar aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre e às vezes até dar algum testemunho, e é isso, que o Senhor te favoreça.